Candomblé, pra mim, ele é força, é energia, é perseverança. E o Pai de Santo, ele é um psicólogo, ele é um psiquiatra, ele é terapeuta, ele é budista, é yoga, tudo ele faz um pouco. Faz muita diferença entre a sua família de sangue e a do Candomblé. Não tem diferença, não. A gente ama eles do mesmo jeito como a gente ama os nossos irmãos. Coisa de coração mesmo. A família é do achei, A família é do achei. <risos> Me encanta em Alberto é a energia dele e a alegria que, que ele transmite, que eu vi que era uma pessoa no caminho do bem, da luz, com um coração muito bom, querendo que todos deem certo. né? Uma religião fundamentalmente democrática, integrada. O homem, a natureza, o bem material e o bem material, todo numa panela que gera uma grande feijoada é, da fé. O bem se paga com bem e o mal se paga com bem também. Então, é isso que a gente planta aqui na nossa casa. Espero que essas águas sirva para lavar a cabeça desses mandantes, para que ele faça as coisas justas, que ele pense na, na, na, nas pessoas. Não vamos deixar de usar nosso branco, não vamos deixar de usar nossas contas vamos continuar resistindo. E Oxalá que abençoe a todos de muita paz e alegria. Desde quando acontece uma, um ritual desse em um bairro, que tem uma comunidade dessa grande, leva a paz para todo o bairro, para todas as casas. Todos que passam por essa porta, os orixás abençoa.